Olá, querido ouvinte e amigo da Vibe Mundial. Eu, Armin, aqui, falando com você. Uh, Para quem ainda não me conhece, eu trabalho com a Medicina Energética do Terceiro Milênio. Uh, ela é composta pelo registro da memória celular, pelo... Uh, pela radiestesia magnética imantada. Que, aliás, hoje eu vou trabalhar com ela aqui. E para quem quiser, já pode começar a ligar aqui para Vibe. E com a energia fria vibracional, gente. Que não tem para ninguém. Uh, descobri, né? Já há algum tempo. Que essa energia, ela tem contém ozônio. Ozônio. Foi uma pessoa que passou por mim e o marido dessa pessoa, ele trabalha com ozônio. E ela tinha uma ferida no útero e estava tratando. E parece que eles fazem aplicação de ozônio, essas coisas. E depois que ela passou por mim, no dia seguinte, ela já estava tomando, né? Usando ozônio. E no dia seguinte, após receber a energia fria vibracional curadora, ela melhorou. Ela melhorou. Então, não é milagre. É algo orgânico, né? Que a própria energia produz, que a própria energia faz. E é, é assim, maravilhoso. E a radiestesia magnética também, que eu vou atender agora. E, e aos poucos eu vou explicando para vocês como é que funciona, né? Parece que já tem um ouvinte na linha... Alô? Alô? Quem está falando? O então, meu nome é Antônio José. Tudo bem, Antônio José? Ah, mais ou menos, porque está meio complicado o meu caso aqui. Ah. Eu, eu sou casado ah. há 52 anos. Sim. Mas quando a gente fez 51 anos de casado, minha esposa tem depressão há 29 anos. Ela tem o quê? Depressão. Ah, depressão, é. É. E ela, nesse período, a gente perdemos uma filha com câncer de mama. Sim. Aí aumentou a depressão dela, que virou amnésia. Nossa. É, e ela, ó, nós estávamos na minha casa, é. pintando, eu e ela. Sim. Aí eu fui... Falei para ela, vou comprar tinta e já volto. Quando eu cheguei aqui, ela não estava mais em casa. Ela, gente. ela tinha corrido para a casa do meu filho, que é um bairro perto. Ah. Chegando lá, falou que eu estava correndo atrás dela com a faca para matar ela. E eu nem em casa não estava. Certo. Aí ele ah. levou ela para Santa Isabel, ah. que ela pediu para levar ela lá na casa da sobrinha. Sim. Ele deixou ela lá. Mas foi numa delegacia e bom, fez um... é assim, vamos, vamos encurtar um pouquinho a história? Tá o que bom. O que você quer saber? Vamos lá, o que, que você quer? Qual, qual queria, é o assunto? Eu queria saber se tem cura essa doença dela e se ela vai, vai voltar para casa, que já faz um ano e quatro meses que ela tá lá. Tá, e ela tá tendo amnésia lá? Eu não amnésia, consigo falar tá... com ela. Mas ela tá tendo amnésia lá? Não sei, ele cortou o telefone dela. E, e levou o meu caso na delegacia, diz que eu batia nela e perfurava ela com faca todo dia. Tá. Bom, aí já é um caso de família, né? É, é. é tão cedo, ela, eu acho que ela não volta, não. Não, né? Eu acho que não, eu acho que a aminagem dela terminou. Mas ela está ainda tratando com psiquiatra? É, bom, ela deve estar tá tomando, então, reivindicação. Ah, sim. É, porque ela, assim, eu não, não tô vendo um quadro de amnésia nela. Ainda e bem. E ela, ela deve estar tá, tá bem, né? Aí você vê o que você vai fazer de melhor, mas tão cedo acho que ela não volta, não. Bom, então, gente, é assim. Eu, eu tava falando sobre, a, sobre o ozônio, né? Da energia fria vibracional curadora. E, esse, e a esposa dele, ela estava com uma ferida no útero, que poderia complicar o caso. O que, que aconteceu? Ela veio fazer o tratamento e também tomou as duas sessões de energia fria vibracional curadora, onde o corpo, ele adere, na medida que a gente aplica, ele vai aderindo né, essa força magnética que é da energia fria, e o corpo vai vibrando, ele vai mexendo, e vai atingindo e regenerando todas as células. Pode ser de um sistema neural, pode ser sobre problemas emocionais, pode ser problema físico, o que quer que seja. E a pessoa começa a melhorar. Isso vinculado à radiestesia magnética imantada, como eu disse, eu estou aqui com o pêndulo, né? Se a pessoa tiver com algum problema, ela pode ligar, que a gente vê direitinho aqui o que está acontecendo com a pessoa. Vinculado à radiestesia magnética imantada, gente, vocês não têm ideia as coisas que acontecem. Eu tenho tido depoimentos de pessoas que estão ligando, de pessoas que fizeram... Juntamente né, elas adquirem um spray também, um spray que eu faço, que é uma frequência, é, é feito todinho com ervas, é, é algo sensacional e a coisa funciona. Funciona de uma tal forma que melhora. Eu vou contar um segredo para vocês, e o registro da memória celular, que é o meu, né, que foi meu carro-chefe aqui na Rádio Mundial há 23 anos atrás. Uh, segunda-feira que passou eu fiz uma eu faço um online todas as segundas-feiras né faço uma, uma live uh, por volta de das 19 horas e agora eu vou fazer outra na sexta que o pessoal que me viu ontem com a Monja Coen depois o pessoal a Monja terminou ela saiu e eu continuei com o pessoal que não me largava né e o resultado foi assim maravilhoso e eles estão pedindo mais. Então, o que, que eu resolvi fazer? Ao invés de eu fazer a, vibe, a live amanhã, que é na quinta-feira, eu vou fazer na sexta e atendendo todo esse pessoal pelo menos por uma hora, né? No máximo uma hora. Então, eu vou pedir até para o pessoal se inscrever e tal, para quem quiser participar da live, fazer uma pergunta uh, sobre qualquer coisa, uh, tanto de energia fria, como registro na memória celular, como da radiestesia magnética imantada, que para a live eu acho mais funcional. Aí eu estava fazendo na segunda-feira, vocês podem assistir a live, nós não, não, não convidamos ninguém para entrar. Quando eu comecei, eu falei: ah, vou fazer radiestesia para alguém que esteja precisando, quem quer que seja. E eu comecei a fazer independente, independente de estar direcionado a alguém, para as pessoas que estavam entrando naquele momento. Gente, o pêndulo começou a mostrar uma situação tipo garagem, carro porque isso eu vou vendo lá nos gráficos. É, é, é diferente, é totalmente diferente, eu digo que é magnético. Garagem, carro, ah, briga, ah, um monte de coisa assim, filha, ah, obesidade, doce. Ele vai mostrando uma série de coisas e a gente precisa saber trabalhar com cada um deles. De repente, uma delas, que agora... Eu esqueci o nome dela. Eu sei que é a filha é de Minas, ela também deve ser mineira, Denise, alguma coisa assim. Ela falou eu. Ela escreveu lá, eu. Esse eu foi muito estranho. Bom, para começar. aonde ela mora, ela tem um vizinho, ou é o irmão dela. Eu não me lembro bem, mas vocês vão ver lá na live. Ah implica com a garagem dela. Fica querendo pôr o carro lá, atrapalha, arruma encrenca arruma a briga, e o carro está todo arrebentado, suja toda a garagem e tá dando uma série de problemas com esse carro. E a garagem e o portão. Quanto à obesidade, eu tô contando assim rapidamente para vocês, é a filha dela, que diz que além de obesa, ela come muito doce, está diabética. Gente, quando eu... Ela, ela se apresentou e ela falou, Armin, eu não estou acreditando. Ela escrevendo lá. Eu não estou acreditando nisso. Eu nunca te vi, não te conheço. Estou vendo aqui pela live. Não entrou diretamente. É Denise, olha. A Pri escreveu, Denise, uma coisa impressionante, ela falou, eu estou assim, estou sem saber o que falar, porque eu não sei falar nada. Como que essa radiestesia chegou nesse ponto? E para completar, ela me liga, no dia, ela entra em contato no dia seguinte, ainda assustada, e diz que, a que o homem não pôs o carro lá aquele dia. Sem ninguém falar nada. Agora eu pergunto para vocês, Funciona ou não? Vocês imaginem então, duas horas de atendimento presencial, que não entra só a radiestesia, entra mais coisa, e também há o, o registro da memória celular, e de repente junta tudo com a energia fria a pessoa que vai fazer a consulta comigo, a pessoa que faz as sessões. É, eu fiz a sessão, tinha uma pessoa que estava com sete ou oito sessões marcadas. Quando chegou na quarta sessão, na quarta, junto com a radiestesia magnética imantada, o registro da memória celular, a energia fria, quando chegou na quarta sessão, ela falou, arme eu já fiz tantas terapias que não funcionaram. Ela falou, eu estava tendo sério problema de relacionamento com meu marido. A minha filha já não estava nem conversando mais comigo porque achava que eu estava desprezando o pai dela. O pai dela é o marido dela, certo? Que eu estava desprezando o pai. E, de repente, eu mudei, eu percebi nestas sessões, com essa radiestesia, porque a pessoa tira a foto, eu faço tirar foto de tudo que está mostrando ali. E é de uma maneira extremamente simples. Ah, eu comecei a tratar aquilo, e porque depois a pessoa, na outra sessão, ela traz a foto, tal, a gente vê de novo. Ela falou, eu percebi o quanto eu estava colocando coisas que não existiam nele, mas estavam em mim. E eu precisava justificar algumas atitudes minhas usando meu marido. Ah, de repente, parece que deu um, um tonho na minha cabeça e nós estamos voltando de uma forma harmônica. E a minha filha, que é a filha dela, já namora, está noiva, vai casar... A minha filha, hoje, ela, ela, veio, ela veio, o dia que nós tivemos uma conversa séria, ela veio me abraçou muito forte, falou, mãe, eu te amo. Eu te amo muito, mas você, eu, eu fico feliz de se ver, o quanto você soube se encarar e perceber que o meu pai, tudo bem, todo mundo tem as falhas, mas não chega a ser como você via. Era uma coisa que estava dentro de você. A relação deles mudou tanto, aí ela completou até a sétima sessão, porque, olha, arrumou um emprego, o trabalho dela, porque ele, então, o marido dela está muito bem, né? Mas ela, ela, ela atende a terapeuta também, e ela estava parada. Começou a funcionar, começou a vir gente, procurar cliente. Ela resolveu um problema que ela tinha em outro estado do Brasil, aqui mesmo no Brasil, mas em outro estado com uma pessoa que tinha feito, assim, tipo uma magia pesada nela. Saiu, mostrou tudo isso e a pessoa mudou completamente. Bem, esse é um dos pequenos casos que eu tenho para contar pra vocês. Se vocês forem no meu Instagram, forem lá, vocês vão ver os depoimentos que tem. E a surpresa que eu tenho hoje pra vocês, se alguém quiser ligar, pode ligar. Você quer receber alguma ajuda, quer sentir, está com dor no corpo, está uh, com a cabeça embaralhada, pensamentos assim, tortuosos, repetitivos, você uh, está sentindo uma depressão, uma angústia grande. Aliás, tem uma pessoa que está nos ouvindo, ou várias pessoas talvez, mas eu estou sentindo que é é como se tivesse uma coisa pressionando o peito e, e uma angústia muito forte com uma pressão na cabeça também. Estou percebendo isso. Mas para completar, eu vou dar aí para vocês uma deixa. É, por que, que eu vou dar essa deixa? Porque por gratidão a monja Cohen que ontem eu fiz uma live com ela, gente, não é por nada não. Foi algo maravilhoso e de repente a, o meu, os meus seguidores, eles subiram em menos de meia hora para mil e eles estão impressionados porque foi tão, foi foi tão expressiva essa live vocês podem assistir que está lá no meu está aí no meu Instagram também que as pessoas não queriam ir embora tanto é que deu a hora uma hora a moja saiu eu tive que continuar eu fui mais ou menos até duas horas da manhã então eu tô com a agenda lotada não só online de pessoas fora do Brasil até da Alemanha e, e de, de pessoas de Portugal que são portugueses mesmo assim como o presencial e, o, e a roda de cura, o grupo que nós estamos formando, esse grupo de estudo, que são vários durante a semana, para participarem, e já lotamos dois grupos. Então, o que, que eu vou fazer de gratidão por isso? Eu vou dar um desconto. Um desconto para quem agendar até, pelo menos, terça ou quarta-feira, uma consulta, eu vou dizer presencial comigo online não online já tá num preço bom mas no presencial eu vou eu vou dar o desconto tá eu vou dar um desconto expressivo de 15% que já é muito bom para quem agendar a partir de agora tanto a radiestesia uma consulta algo geral aquilo que a pessoa esteja precisando tá bom então é só entrar no meu WhatsApp a Priscila já está lá para atender vocês. No meu WhatsApp, que é 11-99675-5250. 11-99675-5250. Então, vamos lá. Tem ouvinte na linha? Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde. Quem é? <risos> é o Arilson. Tudo bem? Tudo. E você, Arilson? Arilton. Arilton, sim, Arilton. É um prazer imenso falar com a senhora, viu? Que bom. Prazer imenso. Obrigada. Eu amanhã permita fazer uma consulta, né? Amanhã eu faço aniversário. Espero virar um novo ciclo. Sim. É, eu tô hoje, há já um tempo num deserto. Parabéns. Sim. Eu... E Vamos lá. eu queria também entender, né? Se eu não acredito muito em inferno astral, de fechamento de ciclos, mas se as minhas ideias vão concatenar, né? eu, eu, tá. eu tô no caminho certo, eu não consigo tá. entender. Olha, o caminho certo é aquele caminho que te traz paz. Como eu percebo que você está na dúvida, você não está em paz. Então, você precisa observar mais, que o caminho teu não está lá muito, não é muito bem isso, tá? Inclusive, o pêndulo aqui está mostrando que não, que você precisa analisar melhor esse caminho que você está pensando. É, e tem um outro, lógico que o caminho melhor é um caminho do meio, entre aspas, porque eu sei que não é isso que você está falando, mas é alguma escolha que você está fazendo. Essa tem, escolha que eu estou Tem alguma vida. Uh, tem alguma coisa em você que está te prendendo? Você não quer voltar para alguma coisa do passado onde você trabalhou? Você sabe o que foi? Não. Você não trabalhou nunca? Não, trabalhei. Sim, trabalho na. Praticamente, vou fazer 45, trabalho desde os 16. Não, alguma coisa que você fez, a mais ou menos, que você saiu. Você saiu é. uh, e depois que você saiu, você percebeu que, que, que você não tinha feito uma coisa legal. Eu acho que pode ser do mercado imobiliário de estar um pouco cansado, né? Pois é. Tempo, mas é talvez. esse. Pois é esse. Faz mais ou menos uns dois, três anos. Isso. Faz. Então é isso que você precisa voltar. É isso que eu você precisa voltar. voltar. É, é nesse. Esse daí para você vai, vai dar bastante abertura. É. é. Mais do que o projeto que eu estou plantando agora. Eu é não digital. sei. É, o projeto que você está plantando, ele, é, ele vai ser bom, mas não para para esse momento. Enquanto esse projeto não dá certo, volta para o outro. Entendi. Entendeu? Entendi. Que é onde eu tenho mais conhecimento, né? É onde você tem mais conhecimento, de, mas você não deixa de plantar o que você está plantando. Entendi. Porque você consegue fazer as duas coisas. Entendi. Entendi. Mas é o um mercado imobiliário, não é o um mercado automotivo, né? É um, um, de, um que foi de dois a três anos atrás, no máximo. Porque nesse período, em mais ou menos, eu digo para a senhora, eu saí do mercado imobiliário que eu vinha desde 2007 tá. e eu montei uma operação no mercado automotivo, mas que a pandemia me quebrou. Bom, pode, ser, foi... pode ser um dos dois. Vamos ver qual que é. O foi número... bem no momento de transição entre dois e três anos, realmente. Tá. É, mas... Uh... É o, é o imobiliário. Para eu voltar ao imobiliário. É, mas, enquanto isso, você vai projetando o outro, entendeu? Entendi. Tá bom? Qualquer coisa, muito entra em contato, passa Vou por uma entrar. consulta, alguma coisa que você vai ver que vai te direcionar super bem, tá bom? Vou entrar sim. Tá, muito tô, obrigado. Mesmo porque eu estou dando um desconto. É. <risos> tá, achei é oportuno, entendeu? Tá. Isso é para o dia dos Deus pais. Eu aí a todos e a toda a audiência também. Amém. Pessoal, é. se inscrevam, peguem informação sobre a nossa roda de cura. Gente, nós já estamos fechando o segundo grupo. É maravilhoso, vale a pena vocês fazerem, tá? Eu aguardo para vocês. Pessoal, compartilhe o vídeo, compartilhe, entra lá no meu WhatsApp... No meu YouTube, vão lá, comecem a, a se inscreverem, tocar o sininho. O meu YouTube é a, a Oficial Armin de Gourmandian. E o meu Instagram é Armin Oficial, o meu Face também. Vão e vamos fazer um grupo bem legal para nós, tá? Se inscrevam, venham, não percam essa oportunidade e vamos estar sempre juntos. Outra coisa que eu quero te avisar é que sábado agora eu vou estar no, mu no Mundial e você juntamente com a Samira Shahine, aqui pela Vibe Mundial. E tá muito interessante, vocês vão conhecer um pouco de como eu me descobri paranormal, tá bom? Vai, vai ser muito interessante, vocês vão gostar bastante de, de ouvir esse programa. Até... Quarta-feira que vem, sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão.